O real da palavra gratidão, né? Porque banal... O que é clichê? Clichê é toda palavra, toda expressão, toda ideia... Clichê é muito clichê, né? Que, de tanto ser usada, <risos> torna-se banal e hum. um clichê. O clichê é um clichê clichê é muito clichê. O clichê hum. é muito clichê. É. é a segunda dele que eu vou levar pra vida. A primeira é que a crase é um eclipse. <risos> um eclipse. É um eclipse. E que o clichê é um clichê. clichê hum. é muito clichê. Exatamente. É. Então, quando as pessoas começam com esse modismo linguístico, de é, é, tudo gratidão. Ai, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão Ela, Elas esvaziam o sentido da palavra gratidão E a mesma coisa ocorreu, por exemplo, com empatia Nossa né? que Porque agora você não tem empatia, não tenho mesmo Quero ter, dá licença Porque a sua empatia não é a minha É verdade O que você considera empatia não é o que eu considero Não é a vossa empatia é, é. né É a minha empatia, não a vossa é, Não venha us usar é. a palavra empatia com, é. cursos... Sem saber o que é. Não, e, e com a, a, a modificação semântica que, que certos grupos fazem dela. Claro, claro. E aplicar isso a mim. Porque a minha empatia é outra. Então, mas aí que tá. O vossa tá muito fora de uso. A vossa. Vossa, sim. Sabe, a vossa. Mas faz sim, tempo. Né? Não, porque é. a pessoa fala assim, ah, você não tem empatia. Peraí, no seu ponto de vista, isso é empático. Aham. Uh -huh. Agora, não é no vosso ponto de vista. E, e, e, e a questão é. é né? Existe uma cartilha hoje do que é ser empático e é, é, é, é a esse ponto que eu gostaria de chegar. Existe uma cartilha do que é ser empático e aí eles pegam a palavra empatia e colocam essa cartilha nessa palavra. Então é a nossa empatia é isso que eu estou te Exato, falando. Exato, não a vossa. A, a empatia é. ela tem que ser em vossa. É. é. Porque a empatia ela é vossa porque se você empatia é uma coisa que é global. Uhum. ela foi sequestrada para a nossa e Isso. não para a vossa. Isso. E a mesma coisa ocorreu uhum. com a palavra empoderada. Vocês estavam falando do Paulo Freire, uhum. sobre o qual eu pouco sei, mas uma coisa eu sei dele. Foi ele que trouxe a palavra empoderado, empoderamento, para ah, cá. Entendi. A palavra empoderamento veio de empowerment, do inglês, claro, e, e ela veio para o Brasil com um carregamento ideológico profundo. E, e, e ele trouxe... Para, para falar do processo de, de, vou usar a própria palavra em si, de empoderamento de, de, de grupos minoritários. Só que o que.